A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde, a curiosidade fossigava de sangue. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher. Era patrimante. Pelo sentar diante da mesa, abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas enxovalhadas, enquanto embaralhava, rapidamente, olhava para ele por baixo dos olhos. Botou três cartas sobre a mesa e disse Vejamos primeiro o que te traz aqui O senhor tem um grande susto Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo Quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não? A mim e a ela As cartas dizem-me Camilo inclinou-se para ouvir uma a uma as palavras Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada A senhora restituiu-me a paz ao espírito Vá, vá, ragazzo e namorado.